Olá, rapaziada! Eu vou e hoje estou aqui para gravar um tutorial de como pegar muito FPS aqui no Minecraft. Então, você fazer... vou fazer colocar tudo que está no meu aqui. Iluminação solar para deixar massa. De... Off também. Deixa off. Deixa off. Deixa eu sair daqui e colocar um nó daqui. Deixa eu ir pra cá. Pronto, aqui. Vai. É, eu coloco tudo aqui do meu. Dá pause, coloca tudo. Tem algumas coisas que eu deixo bom pra.. Porque é mais bonitinho de ficar. Detalhes. Chega lá de Animações deixa tudo off. Desempenho. É isso daí. diversas é que eu coloquei muito fps na gravação mas vai é... tempo isso daqui e é isso para quem quiser mais fps aí é isso daí só copiar aí dar pause as setinhas aqui do lunar. Eu deixo assim, mas pode deixar esse FPS aqui do menu no máximo. Isso daqui deixa aí nesse daqui, né? Controles é normal, né? Então foi isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aí no canal. Não se esqueçam de deixar um like do vídeo. E eu vou nessa. Valeu.